Imagine você um dia dormindo, gozando de uma boa noite de sono, quando de repente você acorda no susto com o barulho de alguém batendo em sua porta justamente às três da madrugada. Detalhe: você mora sozinho em um local isolado no meio do mato. O que você faria? Foi exatamente o que aconteceu no caso a seguir. Nas imagens, um homem desce rumo à porta de sua casa para ferir quem estava batendo nela. Quem Sim, acredite se quiser, não havia ninguém. E se não havia ninguém do lado de fora, quem estava batendo na porta... No vídeo que se segue, um investigador paranormal estava em uma casa assombrada com sua cliente, conversando com ela acerca dos fenômenos recentes que ali foram relatados, quando de repente, a mulher avista algo na parede. Nas imagens, vemos uma enorme sombra do que parece ser um cardeal que surgiu do nada na parede. E o pior, a sombra ainda se move. No vídeo que se segue, uma mulher fixou uma câmera de frente para o banheiro após ter a impressão de que coisas estavam se movendo ali dentro. E não demorou muito para os fenômenos paranormais serem captados em tempo real, já que a mesma acompanhava tudo de seu quarto. Three, No nosso próximo vídeo vemos uma menina indiana brincando inocentemente em seu balanço que fica no quintal de sua casa, após alguns minutos ela desceu do brinquedo para desligar a câmera que havia esquecido ligada no quarto. Enquanto a mesma estava a caminho do quarto, algo estranho começou a acontecer. O balanço começou a se balançar sozinho. Foi quando, de repente, um ser assustador com longos cabelos tapando o rosto, surgiu do nada sobre o brinquedo e logo desapareceu como mágica. Aqui temos mais um vídeo gravado na Índia, durante uma sessão de exorcismo num nível que você nunca viu nem na Igreja Universal. अरे अरे बाप रे मैं तो डर गया डर गया मैं हां एक फूक में जला दूंगा तुझे एक फूक में जला दूंगा तुझे क्या चाहिए तुझे बोल बता क्या चाहिए तुझे खुद पकरा या किसी ने भेजा जल्दी से बोल आके पकराया या किसी ने भेजा जल्दी से बोल खुद पकराया या किसी ने भेजा गला काट के उल्टी की Parece Que esta mulher está tomada por um demônio muito agressivo e raivoso. <risos> সবচেয়ে কি ধরে ধরে চল চল চল চল চল চল চল চল চল চল চল Após uma hora de exorcismo, a entidade finalmente deixou aquela mulher em paz. Este caso foi registrado por um grupo de jovens no Japão. Elas se dirigiram a um parquinho onde brincaram por alguns minutos em um balanço, quando estavam se ajeitando para ir embora a surpresa. Um dos balanços começou a balançar sozinho, como se alguém estivesse sobre ele. O nosso próximo vídeo foi registrado por circuito de monitoramento em uma cidade na Índia. Vimos uma mulher andando apressadamente antes de fazer algo que irá te causar espanto. Sim, ela simplesmente desapareceu do nada como num passe de mágica. Aqui temos um vídeo curto, porém, muito assustador. So for drink. Inicialmente, pensamos que seria uma armação muito mal feita. Mas se você olhar atentamente, verá que realmente não havia ninguém atrás da cortina. Não houve nenhum corte na gravação e não se vê ninguém correndo lá atrás. Vocês assistirão a dois vídeos de pessoas que se deixaram guiar pelo aplicativo da Randonáutica. Neste primeiro, dois amigos foram guiados para uma região totalmente isolada a 90 km da civilização na Jordânia. <risos> Em o um vale, eles se depararam com uma mulher estranha, cujos cabelos tapavam o rosto. Ele estava com um galho na mão e vestia uma roupa imunda, como se estivesse há semana e sem tomar banho. Seria esta mulher uma bruxa? Aqui temos mais um vídeo fruto do aplicativo da Rondonautica de acordo com relatos de internautas. Na ocasião... Um homem foi levado até um pântano aonde se deparou com uma figura estranha com uma máscara branca. Embora eu tenha uma certa curiosidade em saber o que é esta criatura, a minha maior preocupação é o motivo pelo qual ela está com tanta raiva. Parece que ela está sofrendo de dor de dente ou está com alguma ferida no corpo, ou talvez teria perdido algum filhote, mas a verdade mesmo sobre esta criatura